Eu não sei se vocês perceberam, mas nessa aula eu não estou seguindo a sequência das notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ou começando com sol, lá, si, dó. Geralmente as pessoas começam muito com sol ou com dó. Aqui nessa aula eu estou seguindo o movimento mais fácil dos dedos. Então mesmo que pareça um pouco estranho para você, para o dedo é fácil. Então... Vamos aprender o Ré tirando o polegar do oitavo furo. Si, Lá, Dó, Ré.